Após 500 anos de batalhas, ciclones e muitas marés vivas, a mais antiga construção europeia na costa africana do Índico vai ser recuperada. Empoleirada no coral da ilha de Moçambique, a capela de Nossa Senhora do Baluarte era ponto de abrigo e de vigia no caminho marítimo para a Índia. Agora, sem uma grande intervenção, ameaçava colapsar nas ondas. Então, quando eu, eu, como eu já conhecia a capela e na altura que estava a ser tratada a fortaleza no seu todo, nós já tínhamos visto que as paredes de proteção dos baseamentos estavam com alguns problemas. A Gil assinou um acordo com Portugal e Moçambique para deitar mãos à obra uma reabilitação complexa que inclui iluminação em LED, iluminação noturna para realçar a áurea mística da capela, com um lado prático para a navegação. Conversei com alguns, alguns marinheiros, navegadores de Dauge e disseram que se tiver isso vai nos facilitar muito, porque há vezes que na ilha não tem energia, então eles ficam sem focos, porque até a escola secundária, que está muito distante daqui, é o único foco que eles têm de luz. Então isso será uma, uma mais-valia para a comunidade da ilha. A pedra nua, sem manutenção, coberta por salitre, humidade, vai movimentar técnicos especialistas em restauro. Aqui dentro da capela tem túmulos, mas são pessoas importantes. Não era qualquer pessoa que foi enterrada aqui na capela. No total são 12 túmulos aqui dentro. Tem, tem elementos arquitetónicos de, que poderíamos até chamar arqueológicos. Que um, o primeiro é, é o púlpito, o mais importante, né, que é em pedra coralina esculpida e depois tinha uma, as próprias paredes era de uma pedra diferente, né, que deu-nos a entender que foi trazido de Portugal para cá, não foi construída cá. Enquanto não começam as obras, é preciso ter cuidado. Por exemplo, aqui esse teto desabou, desabou esse teto e até agora está em perigo e este ano vão, vão iniciar com as obras de reabilitação e de fortificação da, da, da capela. Ciclones e tempestades fazem parte da identidade desta costa durante parte do ano, mas nos últimos tempos têm-se intensificado. O projeto de restauro foi reforçado para conferir maior resistência. Realmente estamos a ser fustigados com, cada vez com mais frequência. Né? E o, Eu assisti o ciclone 94 e era miúdo, mas ouvi também comentários de pessoas que disseram que o de 94 foi rápido. E este último ciclone demorou muitas horas, então por isso fez fez muitos estragos. A maré quando fica ajetado, às vezes chega água até aqui, aqui estirada, bate aquelas rochas, chega esta parte aqui, até lá em cima. Em 2021 vi que o maré estava ajetado, bateu aquelas rochas até em cima da capela. E a reabilitação que arranca este ano pretende garantir que este exemplar único de construção quinhentista vai continuar a resistir às tempestades.